Sendo no meu celular que o som está ouvindo depois dos 10 segundos, tá é, vendo? É. É. Começa baixinho e vai aumentando. Ai, gente! É o fim do canal ou não é? é. Nath Day, Satan! Nath Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day. Satã. Bom dia, estranha! Pau! Tempo! Ai, gente, que saudades das gordas! Fazendo quatro meses, três meses, quatro meses que gente não se vê, gente. Bom, estamos isoladas, estamos com os exames, já valeram o vídeo negativa no Covid no banco. Boas, iguais, negativo em tudo. Como você viu aí? Como você e Isso foi empolgação, tosse de empolgação, né, gente? Calma, boca. Vai embora da minha casa agora. Sobre o que é o vídeo de hoje. Qual, bom, vocês já sabem, né, que vocês viram na thumb e clicaram no vídeo. Então vocês já sabem qual que é o motivo de hoje. A Otávia veio aqui hoje para contar um negocinho pra gente. E ninguém precisa ficar com medo, não precisamos se desesperar. A gente tem muita alegria pra dar pra vocês. Então, não é um vídeo triste, é só uma explicação. O que acontece, turma? Eu não sei explicar se foi pelo Covid, mas eu creio que o Covid uma acentuada nesse momento nosso, sabe? Né? A gente bolou uma história que era duas bolhas juntas, brincando, rindo, criando conteúdo e blá, blá, blá, blá. Isso muito bem e assim vem sendo e né? assim vem sendo até hoje né como eu estou a gente está afastado né hoje eu vim aqui na casa da Elsa para filmar juntas outras precauções máscara álcool tudo babá porém a gente estava um, um tempo separado e isso me tirou um pouco do foco desestimulou né? desestimulou eu não consigo porque a minha, a minha fonte de inspiração para está mais junto e tudo mais. Tudo isso, sabe, os conteúdos eram super divertidos, mesmo que eu não soubesse alguma coisa, ou que eu fosse falar alguma merda, só de estar aqui rindo, isso já valia o conteúdo, pelo menos para mim. Então, devido a esse momento que a gente tá vivendo agora, e porque eu não tô conseguindo dar a atenção necessária aos vídeos do canal, eu resolvi ser honesta com a minha amiga e falar para ela: "Eza, eu vou me desligar do conteúdo do canal. Eu não vou participar de todos os de conteúdo, porque eu não tava conseguindo fazer isso da minha casa, mas é óbvio que eu não vou abandonar o Drag Knight, eu não vou abandonar a minha drag, né? Porque e eu. Ninguém é a mãe dela. Eu... é mamãe de desgraça, né, queridas É. Então é isso, o vídeo de hoje é pra gente chegar nessa conclusão. Eu quero agradecer, tipo, a todos os inscritos, a todo mundo que curtiu a gente até aqui, desse mesmo formato. Vai mudar um pouquinho o formato aí, tá? Participar, tipo, né? vai estar aqui, aqui por lá, não é. vai estar todo domingo com vocês, mas vai estar sempre de coração. Sim, sim. A gente teve uma conversa umas semanas atrás e o Otávio falou: ai, ah, bicho, eu quero sair porque não estou conseguindo, não está mais sendo legal para mim, eu estou me esforçando mais do que eu e tudo mais. E aí a gente conversou bem, né? Aí eu falei, ai, bicha, eu vou ficar triste e tal. De repente, será que você vem de vez em quando sair 100%? É meio pesado, né? A gente é amiga e tal. E aí é isso. A bicha tentou pular fora, mas eu não deixei. Ela vai, ela vai continuar aparecendo aqui eventualmente, mas não vai ser sempre. E é isso que o vídeo, do que se trata esse vídeo de hoje. A bicha, meio tá saindo do canal, mas não tá, porque eu não vou deixar, <risos> entendeu? Vai vir aqui de vez em quando. Mas vocês vão ter que começar a gostar de me ver mais, mais porque a <risos> maioria dos <risos> vídeos vai estar sozinha aí, tá bom? Vai, e... vai estar super bem representado o canal, tá? Porque tipo, a gente faz é talentosíssima, tem vários tipos de conteúdos e tal. Talvez quando tudo isso acabar, quando essa pandemia terminar, quando a gente pudesse se juntar de novo, como foi bem lá do início, Saber uma volta os conteúdos também. Pois é, nada não. pra sempre, né, nada. Mas, por enquanto, eu vou dar esse tempo, eu vou me reorganizar. Eu também não quero ficar apunhetando o vídeo da Eva, né. Que ela faz um monte de coisa, ela acaba tá não fazendo, então fica aquela coisa desequilibrada. É isso. Era legal, né, a gente gravar esse vídeo pra explicar, eu, né. Pra deixar não sumir legal. do canal exatamente, e ninguém ver. Exatamente, E eu acho que é isso, gente. É um vídeo curtinho hoje, só pra explicar mesmo. Pra vocês saberem, porque a gente realmente… A gente tem um compromisso com vocês. E a gente tem que explicar também as mudanças que estão acontecendo. Na verdade, seria muito mais interessante. Exatamente. passar e tal. Então... Eu confesso que eu, sozinha também, eu fico um pouco desanimada em gravar sozinha. Mas é isso, gente. São fases novas, a gente tem que se adaptar às mudanças. Nós somos seres humanos, a gente não é bicho. <risos> a, a, a, a característica maior do ser humano é a adaptação. Exatamente. E a gente vai é se adaptar a essa época nova. Na, nada é pra sempre. Entendeu? E também, nada é definitivo, essa bicha pode voltar a qualquer momento, tanto 100% pro, pro canal, como pras Drag Nights, então, sem chororô, sem palhaçada, tudo na alegria, é só uma época, é uma fase, e a gente tem que aceitar isso. E respeitar, respeitar o tempo dos outros. Não é, isso, isso foi uma coisa legal, porque, é. tipo assim, eu também, na nossa conversa que a gente teve, o que acontece, acho que é o respeito, e principalmente porque a minha marca de sempre foi uma alegria. Então não cabe eu fazer um vídeo na meia boca Sim, na minha casa. E, dar, e ficar legal. Essa é a regra da internet, mas não é a regra do nosso coração. Funciona quando é. vocês assistem, mas na vida real não é a coisa mais legal do mundo. O entendeu? mais bacana do nosso canal, já sempre falou isso, é a gente rindo da nossa cara. Vocês dão risada da nossa cara, mas o que a gente, gente ri aqui. <risos> Entendi comparação. <risos> não, dá nem pra editar. Fiquei uma, uma gaitada em cima de gaitada. E é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje. Como todo vídeo, não se esqueça… Se inscreve no canal! <risos> se no canal. Se é a primeira vez que você tá aqui, se inscreve. Se você já gosta da gente, você tem que estar tá inscrito, entendeu? Não esquece o nosso o famoso soquinho da o nosso like. Não esquece de dar um like aí pro YouTube e saber que você gosta da gente. E também não esquece de seguir a gente nas redes sociais do canal. Tanto o Facebook quanto o Instagram, canal. Tá canal As Ursa, sem S no final, porque a gente é da Zona Leste. <risos> e pela última vez, não esquece de dar um biscoito nas nossas redes sociais. Otávia Otávio Maciel e Enza Cunha. Você vai ficar com saudade do DSP. Vou. Então é isso, gente. Nos vemos no próximo domingo, eu e vocês. E vocês ali. Tá, ah, deixa tudo se sentar. Vamos ver o que acontece. Mas por enquanto, hoje é meu último. tá bom tá.